Como que é o nome do senhor, é? Rafael de Paula López. Sr. Rafael, o senhor é natural de Delfinópolis? É, não, sou de São João do Gros, mas natural de Delfinópolis. Já mora em Franca há quantos anos? Uns 25. 25 anos. Oh. O, senhor, o senhor falou que tem uma irmandade grande. Tem. Da primeira mulher... 16 da segunda e é 16. Os irmãos do senhor? É. A mãe do senhor foi casada com um, um, viúvo, é, um viúvo que já tinha 16 filhos. É. E depois ela conseguiu mais 16. 16. E o senhor é um dos mais velhos? Sou um dos mais velhos. O senhor está contando quantos anos hoje? 78. 78 anos? Mas que interessante, viu? E como é o senhor conhece essa irmandade toda? Foi assim Conheço, né? Dos mais velhos, tem só dois, viu? Tem um com noventa e tantos anos e outro com oitenta e tantos. E eles moram onde? Um mora um aqui na Franca, ali no né? um aeroporto, outro mora em Definópolis, tem um, uma posada lá. E, e, e, o, e, o que, e, a, e da segunda, que são os irmãos de pai e mãe do senhor? Vamos. O senhor conhece todos? Mora dois em Derfinópolis, dois em Patrocínio. Os outros moram aqui em França. Fala o nome deles então pra mim. São 16, eu vou ver. Começa dos mais. O senhor é o mais velho, né? Sim. Então você Só. conhece todo mundo: Rafael, Madalena, Ivone, Ilda, Ilda. Tu, José, José, José. Vanildo Kleber Kleber Rene Rene Irson Irson Maria Maria, Maria. Inbilina. Inbilina Conceição Conceição Sulamar Sulama. Então o senhor tem... E então, o mais morreu, o tem... cara chamava Antônio, então na realidade o senhor tem 32 irmãos? Ainda criou do, do, dois filhos dos outros. Era uma, uma, uma casa cheia. cheia? era uma gente que assim. E lá em Delfinópolis vocês moravam na roça? Como é que é Não, nós tinha nossa Propriedade. Sítio, lá na Gurito. Fala Gurito. para lá, é. lá, lá de Delfinópolis. para lá de, de Delfinópolis? É, na Perano Santo Antônio, lá em Rio. Aí vendeu, partiu as terras. as terras com os mais velhos. E os mais novos vendeu, comprou uma casa em Delfinópolis. Teve dinheiro, molecada Aí ficou doente, morreu, né? Ele morreu com quantos anos? Acho que 77, não tem muito a, a mãe do senhor faleceu com 80. 80. 80 anos. Mas para. E tinha, tinha uma empregada. Sim. Que ajudou a friar dos mais velhos até o mais novo. Ah! Que cuidou da, de, de vocês? Coisa boa, viu? Eu criar tudo. E morando na roça? Morreu, morreu em paticínio. Morando na roça, vocês moravam na, Morava roça, na roça, tirava leite? Tirava leite. Batia tinha, pasta? Tinha engenho de cana, tinha boi de arado. tudo. De... Carro de boi? Carro de boi. Vai em afinal, era 10 horas de viagem. Charrete? Não, carro de boi mesmo. Carro de... Charrete não existia lá. Não andava naquela região, charrete foi coisa mais, é, mais é, recente. É, mais para a cidade, né? É, a é serra demais, né? Muita serra. Serra demais. E é. carro de boi com quantas juntas? Seis juntas? Seis. É. Que era o Seis, normal. Sete. É, e o engenho era tocado a, a boi? É, a cavalo. A cavalo. É. E fazia rapadura, hein? Fazia rapadura. Queijo. Queijo fazia. fazia. Ali no, no pé da serra da cadastra, né? É. é. Definópolis, Santo? Minho. Conheço. Não tem então um Santo Antônio? Sei. E antes Santo Antônio sobe a serra ali e vai. Para aquele mundo. Ó, oh, dá 35 quilômetros daqui. É, hoje eu estou aqui conversando com uma pessoa lá de Delfinope, é um mineiro, eu também sou mineiro cornal. E obrigado do senhor ter contado. Eu vou colocar isso no Face hum. para repartir para as pessoas essa experiência do, do senhor. Parabéns. É, moço. E não via briga na, na casa não, né, senhor? Hein? Era um respeito, né? O pai do senhor... O né? Não, não, não tinha briga, não tinha nada. O senhor conheceu os tios do senhor? Conheci. Irmãos do pai do senhor? É um pouco, né? Porque... Quem é que eram os... eles, eles que eram Lopes? É. Como ah, que é o nome é, desse? Não irmão, senhor. No caso, eu não conheci, não. E o nome desse, o senhor lembra algum nome ou não? Ah, eu não Gerardo Lopes, Suzano Antônio Lopes, Joaquim Lopes. O pai do senhor chamava Manuel Lopes. Manuel Lopes. E a mãe do senhor? Conceição. Clara de Jesus. Clara de Jesus. Naquele tempo não conheceu o Era só o primeiro do no nome da. Ó, oh, foi um prazer então. Deus abençoe o senhor. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Aí, ó. Quem conhece a história história? 32 filhos. Já casou com 16 filhos e já arranjou mais 16 filhos. Parabéns. 6 de outubro de 2016.